Meditação ativando seus chakras. Encontre um lugar confortável. Coloque o seu corpo de uma maneira que você possa relaxar e ao mesmo tempo estar alerta. Recomendo que sente-se com a coluna ereta e as mãos espalmadas sobre as pernas. Sinta a planta dos pés no chão. Coloque a língua tocando suavemente o céu da boca, atrás dos dentes. Inspire profundamente e expire lentamente. Sinta o seu corpo, o peso do seu corpo sobre a cadeira. Perceba as roupas tocando sua pele. Perceba o ar que você inspira e expira trazendo tranquilidade. Experimente gratidão pelo seu corpo. Observe que seu corpo relaxa quando você dá atenção a ele. Dê atenção ao seu corpo. Comece a relaxar a sola dos pés, tornozelos e vá subindo pelas pernas, coxas, quadris. Perceba seu abdômen, tórax, o pescoço. Relaxe o maxilar, a boca, a língua os músculos ao redor dos olhos, a testa, até o topo da cabeça. Sinta seu corpo relaxado enquanto você observa sua respiração. Sinta o ar entrando pelas narinas, o abdômen expandindo. Seu corpo todo respira e o diafragma se contraindo e o ar saindo pelas narinas. Respire lenta e profundamente e procure sentir seus batimentos cardíacos. Encontre seu pulso em algum lugar do corpo. Sinta a vida pulsando em você. Observe o ritmo do seu coração e conecte-se a ele. Enquanto você respira e pulsa, perceba o calor do seu corpo. Um calor que brota no centro do peito e vai se espalhando para além do seu corpo. Seu corpo irradia calor, como se formasse uma membrana protetora ao redor do seu corpo. Você respira, pulsa e aquece. Agora imagine uma luz dourada como o sol entrando pelo topo da sua cabeça e vai descendo lentamente deixando seu corpo totalmente relaxado e iluminado, seu corpo fica protegido por essa manta de luz e calor, você está seguro, você está segura. Seu corpo relaxado respira, pulsa, aquece e ilumina, sua alma se enche de gratidão por ter um corpo e tão incríveis experiências. Sinta o seu corpo se conectando com a Terra e perceba o seu chakra base, o chakra raiz, que fica na base da coluna. Visualize uma luz de cor vermelho intenso, uma luz brilhante que emana dessa região na base da coluna. Sinta uma pulsação. Veja o brilho, sinta o calor e sinta que se conecta com o centro da terra. Imagine uma luz que sai desse chakra e vai descendo pela terra, conectando você energeticamente com o centro da terra. Como se fosse uma raiz descendo, descendo. Quanto mais fundo, mais energia você recebe uma energia que vem te trazer vida. Observe esse chakra. Veja a luz que se torna uma esfera brilhante. Veja que ela se torna uma flor vermelha de quatro pétalas desabrochando. Veja essa flor desabrochar. É um sinal de ativação desse chakra. Respire profundamente e coloque sua intenção na energia desse chakra. Veja essa flor que gira fácil e livremente, girando cada vez mais. Sinta o pulsar da vida dentro de você. Observe que essa energia do primeiro chakra vai subindo como uma luz pela sua coluna até chegar no segundo chakra, o chakra esplênico. Perceba uma luz pulsando no seu segundo chakra, e essa luz vai se tornando também uma flor de cor laranja dourado, uma flor com brilho, como se fosse ouro puro. Inspire e expire profundamente. Perceba que essa cor laranja começa a girar também. Você pode sentir a energia se espalhando para o seu corpo, a criatividade, o poder da criação, o alto valor. São energias que já pertencem a você, mas que você ativa e elas crescem. Relaxe e deixe essa flor girar, observe que a luz continua subindo pela sua coluna chegando no terceiro chakra, o chakra umbilical, no centro do seu abdômen, transbordando nessa região uma luz verde. Essa luz se torna também uma flor, uma flor com um brilho intenso, verde, como se fosse uma floresta abundante, que começa a girar e esse giro vai aumentando seu brilho cada vez mais. Você percebe essa região ficando mais quente e você fica mais relaxado, mas ao mesmo tempo alerta. Porque você sente a energia do poder pessoal sendo ativada, a energia do brilho pessoal, da conquista, do empreendedorismo, da liderança, do poder de criar a sua própria vida. Deixe essa flor verde girando e perceba que a energia vai subindo pela sua coluna, chegando agora no quarto chakra, o chakra cardíaco, bem no meio do seu peito, perceba o tamanho desse chakra, essa bola de energia, como se fosse uma bola de fogo, vermelho, vivo e dourado, e compare em relação à menor célula do seu corpo, isso mesmo, perceba a diferença desse chakra, Comparado Com a menor célula do seu corpo E agora compare Esse espaço no seu peito Com todo o tamanho do universo E também perceba a diferença Talvez você se pergunte Essa minha menor célula É o indivíduo Ou faz parte de mim E talvez você se pergunte também e se meu corpo é uma célula do universo? Sinta as respostas que vêm através do seu chakra. Perceba que essa luz, essa bola de fogo, também se torna uma flor. Uma flor de fogo que gira cada vez mais, espalhando essa energia para todo o seu corpo. Enchendo de amor, amor próprio, amor ao próximo. A energia da coragem de ser autêntico, a coragem de defender os seus valores e as suas ideias, de espalhar esses valores e ideias para o mundo, servindo ao próximo com o seu melhor, com seus dons e talentos, e recebendo em troca tudo o que você merece, o valor que você merece, a prosperidade no seu trabalho, sinta isso. Coloque as palmas das mãos no seu coração e veja a energia dessa flor avermelhada girando e espalhando por seu corpo e para todo o Universo. A energia da apreciação, a energia da abundância fluindo através de você. Sinta essa energia dentro de você, conectada com o Universo. Perceba que essa flor continua girando e a energia vai subindo pela sua coluna até a região da sua garganta, o seu chakra laríngeo. Fica no centro da sua garganta. E você se pergunta: de onde vem a minha voz? Os meus pensamentos, onde eles surgem? Perceba nessa região do seu chakra laríngeo uma luz azul clara que flui desse chakra. Flui dessa flor azul celeste que começa a girar, espalhando essa energia através da sua voz. É a ativação do seu poder racional de se expressar verbalmente, de expressar as suas ideias, de se manifestar através de palavras. Perceba que essa energia é ativada agora. Você percebe o quão único, o quão única você é. Você tem pensamentos únicos, você tem uma inteligência única, você é autêntico, você é autêntica e pode e deve expressar a sua originalidade. Enquanto essa flor continua girando, perceba que a luz vai subindo e vai para o centro da sua testa, bem no meio da sua cabeça, ativando o seu terceiro olho, o chakra frontal. Sinta a vibração entre as suas sobrancelhas que vai até o centro da sua cabeça, ativando lá dentro a sua visão, a intuição, a visão superior. Perceba uma flor na cor azul índico girando dentro da sua cabeça, girando e ativando sua glândula pineal, ativando a sua visão superior, a sua intuição, o seu poder de perceber muito além do que os olhos veem muito além do que os ouvidos ouvem. Agora, através da intuição, você é capaz de perceber oportunidades, de perceber riscos e tomar melhores decisões. Enquanto essa flor gira no centro da sua cabeça, perceba que a luz vai subindo até o topo da sua cabeça, ativando o chakra coronário. No topo da sua cabeça imagine uma luz violeta, veja crescendo uma flor violeta em cima, no topo da sua cabeça, girando como uma coroa que irradia essa luz para todo o seu corpo, ativando a sua conexão com algo maior, com o seu eu superior, com o divino, de onde você recebe inspiração. Você ativa o seu poder de fazer algo maior algo pela humanidade, onde você entende que a prosperidade é um veículo para cumprir uma missão, um propósito, onde você entende a razão de existir, de servir o mundo, ser próspero, ser próspera, mas com um significado, e isso retira toda a culpa da prosperidade. Você entende que o universo é próspero, a natureza é próspera. Você sente um orgulho, muito mais que um orgulho natural, mas uma sensação de completude, de poder servir. Você entende que através do seu trabalho, dos seus produtos, dos seus serviços, você agrega valor à vida das pessoas. Traz significado e é muito bem remunerado por isso, sem culpa nenhuma. Inspire e expire. Tome consciência de todo o seu corpo agora. Tenha uma visão do seu corpo com todos os chakras ativados. Observe essas luzes iluminando todo o seu corpo. Ativando um poder pessoal que já existe dentro de você. Para você realizar muito mais com muito menos esforço. Para você entrar no fluir na abundância do universo. E ver isso agora, sentir isso agora. Traz uma grande alegria que transborda dentro de você. Alegria, amplitude, prosperidade. Inspire e expire. Seja grato por essa sensação. Seja grato por ser você. Inspire expire. Sinta-se pronto. Sinta-se pronta para ser o seu melhor. Pois já está ativado agora. A qualquer momento você pode abrir os seus olhos. E quando você abrir os seus olhos, continuará sentindo essa alegria, essa tranquilidade e esse poder pessoal, sabendo que pode ativar esse poder de prosperar quando você precisar a qualquer momento. Perceba seu corpo sentindo-se abundante e próspero agora. Sinta a abundância e a prosperidade no seu corpo.